Eu passo o dia inteiro mentindo por sua causa Uma cara pra rua e outra pra casa A gente até tenta, mas o corpo não disfarça Quando não é o um roxo, é uma marca que marca o que falta mesmo é vergonha na cara Vergonha pra quê? Se a gente ama eles, mas não deixa de se ver A gente não se assume, não Porque um conhece o outro Pra saber que nem o presta Vai ser eu no lugar dele Você no lugar dela Se a gente se assumir Esse é o final dessa novela Vai ser eu no lugar dele Você no lugar dela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 se a gente se assumir, esse é o final dessa novela Vai ser eu no lugar dele, você no lugar dela Se a gente se assumir, esse é o final A gente não se assume não Porque eu conhece o outro pra saber que nem o prédio então Vai ser eu no lugar dele, você no lugar dela Se a gente se assumir, não vai ser eu no lugar dele se a gente se assumir Esse é o final dessa novela